Na mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, já desce aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha o canal pros seus amigos, pro seu tio, pro seu avó, pro seu pai, tudo. E aí, o vídeo de hoje vai ser uns pequenos e belos comentários super normais de clientes do... Confesso pouco chocada, desorientada e até mesmo sem noção do que tava acontecendo na minha volta quando eu li os comentários e eu não quis, sabe? Não sei explicar, não sei explicar, eu vou ler com vocês, vocês vão me entender o que eu tô passando eu tô, eu tô tentando ainda processar, porque tá difícil daí o que acontece, né? O primeiro comentário um muito legal, além de oferecer água, eu vim mamando na miromba dele Assim, uma coisa super normal que acontece sempre, né? Você vai pegar um, um transporte coletivo, você vai fazer o quê? Uma labiramba do motorista? Porque isso é a coisa mais normal que tem no mundo, gente. Para! Ah, quem nunca? Eu não sei, eu, o mundo, mundo já passou de perdido pra, pra nem sei o que mais. Eu estou assim, não tô entendendo. E já no primeiro comentário, imagina, imagina. Daí, né, a pessoa, a pessoinha, o ser maninho né? Vai lá e, e comenta assim, virou meu crush. Com a carinha de... Né? Só que, assim, até aí tudo bem, né? Virou crush, beleza? O crush da menina. Só que, assim, eu tô tentando entender até agora em qual planeta ele viveu nesses últimos anos, que ele não, não sabe o que é crush, né? Porque assim, todo mundo sabe o que é crush, meu filho. Tu não sabe o que você tá fazendo da sua vida. Eu não, eu não entendi. O cara simplesmente vai no Facebook e posta o quê? Pessoal, recebi esse último comentário, mas não entendi o que a pessoa quis dizer com crush. Fiquei preocupado de ser algo ruim. E eu trato Forma bem educada, profissional, vai abrir outros comentários. Alguém sabe o que significa esse termo? Os, se os outros usuários visualizam os comentários? Assim, além de, de ser algo inacreditável, você não saber o que é crush, você ainda não sabe utilizar a ferramenta do seu trabalho, porque você não sabe qual. Não, tá, tá perdido o que eu ia falar aqui, gente, não sabe. Indignada, Brasil. Para os comentário, né? Porque tá difícil já. Daí a mulher vai, né? Essa tal de Letícia vai e fala: Parabéns, Thiago. Além de ser um ótimo motorista, é lindo, cheiroso. Amei suas tatuagens. Uma pena eu estar com meu namorado. Beijos, Letícia. É. É isso. Deixa eu fechar aqui, né, porque tá, tá meio esquisito eu Não, não tem mais o que falar Bem cara de pau, menina Desfecho assim meu comentário sem mais nada a declarar isso do que eu morri de rir Se acontecesse, comi se acontecesse isso comigo, ia ser do mesmo jeito Pra pior A gurinhazinha vai lá, acha o cara o motorista bonito O que, que a pessoa vai fazer nos comentários? Deixar um recadinho pro cara, né? Motorista muito lindo e educado Sorriso, nem se fala Perfume? Amei Cinco estrelas e mais meu coração. Dá a mulher do cara, viu? Comentário que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Hum, lógico, postar no Facebook. No grupo do Uber. Deixaram esse recado pro meu marido? Que mulher generosa. Amiga, se tu tiver aqui no grupo, aparece, viu? Nós queremos sim seu coração. Prometo tirar ele com as minhas próprias mãos e colocar em um vidro na estante da minha sala. Beijo, querida. <risos> mais um decorar, Ela tá de parabéns. Que isso, filho, que isso. Nunca entrei em um Uber que me fez sorrir. Motorista louco gritou comigo quando eu fui subir o vidro Ficou com medo de onde eu morava Achou que eu ia assaltar Detalhe, passei a corrida no cartão Falou que iria ter um homem com metralhadora no meu portão Amor, sou trabalhadora E por fim chamando de batizar só por causa do meu cabelo azul Para azul é vida, é moda azul É a cor do céu, é a cor do mar Parabéns, loucão Muito mundo precisa de pessoas simpáticas Esperando a foto ser aceita no grupo do Uber <risos> Ai, cara, não, pelo amor de Deus, né? No não, não mínimo, essa pessoa pensou o que, né? Não, vou deixar um comentário? Hum, hum, é pouco pra mim, eu sou mais, eu tenho que aparecer. O que, que eu vou fazer de diferente? Faz um depoimento do Orcute, você não acredita? Aí daí tem um cara, o cara vai fazer a corrida, né? Com outro cara, virar amigo, conversa, né, já fui assaltado e tal, e tal. O que acontece? O cara de dar o um recado para o motorista, assim, né, cara a cara, olhar a olho... Não, vou deixar o recado que eu tenho pro cara nos comentários. E escreve a seguinte frase... Valeu, supera esse assalto que tu é gente boa. Próximo comentário, né, assim, meio... Você vai ver. Motorista é lindo, cheiroso, educado, gostoso e atencioso. Até aí eu pensei o quê? Um perfil? Um perfil para namoros, para encontros... No um site especializado em caras atenciosos, cheirosas e educados. Daí a pessoa continua. Uber, peço encarecidamente que me passe o contato desse motorista porque eu esqueci minha dignidade do carro dele. O que dizer sobre isso? Sentindo-se desolada por não ver esse homem antes do meu casamento. Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui? A minha visão de Uber tá sendo encontros e relacionamentos. Uber.com Vem, que isso? De Uber, ele atrasa o que você vai fazer? Ele manda uma mensagem, né, pro cara pra saber o que tá acontecendo. Cadê o Uber? Trans. Quanto tempo vai demorar? Isso tem um engarrafamento, por que se comprometer a fazer a corrida? A ah, senhora, sabe o que é engarrafamento de carro? Não sou x-men para fazer os carros saírem na minha frente. Se eu fosse a mulher, eu nem queria mais esse Uber, né? Eu já dispensava, assim, ah, obrigada, não preciso mais, querido. Nosso comentário é super generoso, gentil. Se tiver uma opção de nós escolhermos nosso Uber, sem dúvida alguma escolheria sempre ele. Menino, o que é que é isso? Que motorista é esse? <risos> Daí um ser humano, né, fica comovido com a história do pobre Alice, tadinho, coitado do Alice. Posta no Facebook pra mostrar pro mundo tanto que ele sofreu, tanto que, né, todo mundo sofre um dia, né? Mas esse cara aqui passou dos limites, né, enfim olha a postagem. Se tá ruim pra você, imagina pra mim que a minha corrida agora foi pegar minha ex no motel. Ainda recebi uma estrela. Ainda perguntou se não tinha bombom pra tirar o gosto da boca, ruim da boca. Menino, depois dessa, morre, né? Morre. Oh, pelo amor de Deus, olha isso do, do Alas Fez o cara passar por essa situação no que da 5 estrelas, né? Se tivesse 6, ainda dava um de brinde. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. goste. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Não esquece, por favor, de deixar o like, porque é muito importante para mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!